Hoje eu vou mostrar as minhas 5 músicas nacionais favoritas. E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu decidi trazer pra vocês as minhas 5... Cinco... Com músicas favoritas nacionais Afinal de contas eu tinha feito algumas listas de músicas pra vocês antes E vocês gostaram, então vamos começar A primeira música da minha lista é da Performática E é impossível não dançar essa música É da Anitta, a nova música dela, Sim ou Não Sim, A segunda música da lista, ela não é das mais alegrinhas e também não é muito atual, mas eu gosto muito dela, é Ligação do NX 0 Escute bem, porque quando eu desligar você não vai saber A terceira música favorita no momento, na verdade é no momento porque eu conheci ela recentemente, graças a meu pônei E assim, pra ser bem sincero, essa música ela diz um pouco de como a gente tem que agir quando a gente não sabe o que pedir Sou o tipo de pessoa que sabe pedir as coisas demais até, mas às vezes você fica na dúvida do que você pedir pra você Aí você escuta essa música e se lembra que você não tem que pedir muita coisa, você tem que só pedir felicidade Então Mel, peça a felicidade Quando não souber o que pedir essa felicidade quando não souber que e sua metade e depois vai sentir a energia A minha quarta música favorita é tipo de tombar a barraquinha é uma música tipo para você que é especial e que você chega chegando nos lugares é Lista VIP de Carol Música <tos> Meu nome tá na lista VIP hum. E a última música da minha lista Ela é uma música bem calminha, sabe? Pra você que tá apaixonado Pra você que quer dizer pro amor da sua vida Que tá tudo legal, que tá tudo bem É a música Ambiente V do Thiago York Encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro nacionais favoritas. E você aí, do outro lado, conhece alguma delas? gosta de alguma delas também? Quais são as suas músicas favoritas? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Então, se você curtiu esse vídeo não se esquece de deixar aqui embaixo o seu joinha e se inscrever no canal pra não perder nada do que eu faço por aqui. É isso aí, até a próxima e falou!